E aí, pessoal, tranquilo? A gente vai agora para a questão número 12, que vai abordar um pouco de fração, né? Um problema de, de envolvendo frações, que eu acho bacana para quem está iniciando aí os estudos e está dentro aí da matemática básica ainda, que é super importante. Eu já dei essa dica para vocês. Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Bom, vamos lá pessoal, apenas aqui mostrando a questão, se você não tem, basta é, fazer o download da prova, tá? Que tá aí no link da descrição, e a questão diz é o seguinte, ó, gastei 800 reais e fiquei ainda com 5 nonos da minha mesada, então olha só, olha só que bacana é a gente chegar dessa forma, eu tinha lá uma mesada, tá? Que eu não sei quanto é isso que eu quero calcular, eu tenho uma mesada aí, é que eu gastei, quanto dela? Ó, gastei 800 reais. Então, tá ali, ó, 800 e ainda fiquei com 5 nonos dela. Pessoal, olha só. Eu tenho uma mesada. Vamos lá, eu dividi ela em 9 partes iguais. Essa partezinha aqui representa os 5 nonos, as 5 cinco é das 9 partes, né? 5 partes das 9 que eu dividi, e essa aqui representa, então, 4 dessas 9 partes. É muito importante a gente enxergar a fração assim, tá? Então, aqui, 5 nonos é o que sobrou, 4 nonos é o que eu gastei, que é os 800 reais. Pessoal, se 4 nonos de, desse valor total aqui, que eu não sei quanto é, ó, vou dizer que é x, eu posso montar uma equação... É do primeiro grau, mas é muito importante a gente enxergar também que se 4 partes de 9 representa 800, quanto é que representa uma parte? Basta dividir isso aqui por 4, concorda comigo? Ou seja, eu vou pegar o 800, vou dividir por 4 para eu saber quanto é que vale cada partezinha. E 800 por 4 a gente sabe que é... 200, então uma parte equivale a 200. E ele quer quem, pessoal? Ele quer a mesada. Basta eu pegar os 200 e multiplicar por 9, porque cada parte equivale a 200. Eu tenho 9 partes no total. 9 vezes 2 é igual a 1.800. Ratificando aqui, vamos ver se está certo. O resultado seria 1.800. Pessoal, questão aí que a gente poderia, claro, né? Eu poderia e montar uma equação do primeiro grau, chamando x da mesada, ou seja, se 4 nonos... Ó, eu poderia fazer assim, ó, tranquilamente. Ó, se 4 nonos de x é igual a 800, eu poderia fazer isso aqui. Com isso aqui, eu encontro o valor de x. Né? Multiplico aqui em x, eu multiplico como uma razão, 4 vezes 1 e 9 vezes 800. Vou dividir, acabo, acabar dividindo é, essa multiplicação por 4, também vai dar 1.800. Beleza, pessoal? Então, é uma questãozinha bacana de se resolver, faz parte da matemática básica, e que eu achei bacana mostrar para vocês essa solução para a gente entender bem o significado da fração. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula. Valeu!